Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Hoje eu venho com mais uma Lessons. Hoje vou lhe mostrar alguns conceitos para a sua improvisação em Mi menor Beleza? Logo, a primeira opção é a pentatônica Vou utilizar aqui no Shape de Mi Beleza? Próxima opção seria a escala de Mi menor começando da nota ré Por que que eu falo é, Mi menor? Porque a base é Mi menor, então tudo soa Mi menor pra mim, certo? Logo, pode ser uma escala que você pense Pô, mas esse daí é um Ré mixolídio? Mas não soa como Ré mixolídio, então eu não penso dessa forma Tudo que está rolando aqui é Mi menor é óleo Então eu tenho aqui a pentatônica com cinco notas A escala diatônica. Quando eu estou improvisando, eu vou conjugar a pentatônica junto com a escala. Pentatônica. A escala. Não que a pentatônica não seja uma escala, é uma forma de se expressar aqui. A escala de sete notas, né? Beleza? Outra opção que eu tenho aqui mais próximo é o arpejo do primeiro grau do campo harmônico. No caso, Sol maior, sua relativa Mi menor. Então aqui vou utilizar um arpejo de Sol, sétima maior. Logo eu tenho a pentatônica o arpejo, a escala, você viu meu garotinho, e com poucos elementos você consegue já tirar um som bem interessante, então essa é a dica de hoje, Gustavo Guerra, Andalworks